e vai entrar no sistema. Ela vai selecionar a instituição que é dela, eu vou colocar uma de teste aqui e abre a página inicial do sistema. Então aqui nós temos listadas lado a lado todas as possibilidades de utilização do SINC e a gente vai trabalhar com cada uma delas agora. A primeira seção é essa de informações. Nessa área, é, nós compartilhamos todas as novidades referentes ao sistema, então publicações, avisos, notas, todas elas serão compartilhadas aqui. Hoje, a gente tem dois documentos nessa sessão. Nós temos esse que é o Cadastro de Novo Paciente no Ciclom Operacional, vou abrir ele aqui. Ele é um documento que explica passo a passo como cadastrar uma pessoa no Ciclom Operacional, para início de tratamento, explicando que, na verdade, o processo deve ser de importação do cadastro desse, desse paciente do CICEL, para que não haja duplicidade. Como sim que ele é um sistema que cruza os dois sistemas, né, o CICEL e o CICLON, se a pessoa for cadastrada de uma forma no CICEL e de uma forma diferente no Ciclom, no cruzamento automático que é feito, o sistema não reconhece como sendo a mesma pessoa. E aí a gente vai ter uma duplicidade no GAP. Então, na verdade, a pessoa não é GAP de tratamento porque ela está no CICLON, mas como ela tá digitada, é, está cadastrada de uma forma diferente do CICEL, o sistema vai entender que ela está no GAP de tratamento. Então, para evitar essa duplicidade, a gente precisa fazer essa importação do cadastro do CICEL e nesse guia estão todas as orientações para esse processo. O segundo documento que está nessa aba de informações é o guia de utilização do SINC. Então, além desse vídeo que a gente está fazendo, nós já criamos um documento que é um passo a passo de utilização do SINC ele tem o que é o SYNC, como as informações são coletadas, quem pode ter acesso, como solicitar acesso, e ele detalha também, passo a passo, cada funcionalidade do sistema. Então, é bem interessante que todos também vejam, leiam esse, esse guia que está aqui no próprio sistema. Então, é importante que todos os usuários do SINC visitem, visitem com frequência essa sessão de informações, porque qualquer novidade é, vai ser compartilhada aqui.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 Não é possível inserir nenhuma informação nessas tabelas, é só visualizar. Para inserir as informações, a gente vai para a próxima sessão, que é a sessão de monitoramento do GAP. A gente sempre seleciona a instituição... E a gente pode aqui monitorar de duas formas. A primeira seria inserir, inserir a inicial do nome do paciente, o primeiro nome, o sobrenome, que ele já filtra a listagem dos pacientes que ele vai mostrar. E você pode simplesmente deixar em branco e clicar em monitorar, que ele vai aparecer a lista inteira dos pacientes em gap de tratamento daquela instituição. Então aqui eu tenho os dados do paciente... E eu tenho a opção de monitorar ela, tem 10 opções de situação que eu posso inserir para aquela pessoa. Então temos paciente já em tratamento, óbito, paciente recusa tratamento, paciente não localizado, paciente não permite contato, criança exposta, paciente transferido, paciente em abandono, paciente HIV negativo, paciente não acompanhado nessa unidade. É importante lembrar que assim que eu clico e seleciono a opção, ela já automaticamente atu é atualizada no sistema. Eu não preciso, nem existe, né, procurar uma, um, um botão de salvar, nem, nada, nem na, nada disso. É só clicar e automaticamente ele é salvo. No, no nosso guia que eu mostrei inicialmente na aba de informações, o guia de utilização do Sync, nós temos o conceito de cada uma dessas situações então nós temos lá paciente em tratamento são os casos que o paciente não está no gap de tratamento mas o cadastro dele no ciclone está diferente do cadastro dele no cicel porque não houve a importação do, do cadastro né, no momento de cadastrar ele no ciclone operacional então, isso é uma duplicidade, a gente não precisa buscar esse paciente e inserir em tratamento, porque ele já está em tratamento. Então, aqui no sistema, eu posso colocar ele como um paciente já em tratamento. Essa é a primeira opção. A próxima são os óbitos, né? É um caso confirmado de falecimento do paciente. Não tem como eu inserir ele em tratamento, porque ele já faleceu. Então, eu vou informar isso também ali na, na, na sessão de monitoramento do GAP. Outra opção que a gente tem é paciente recusa tratamento. São os casos que houve o contato com o paciente, o tratamento foi ofertado, mas o, o, a pessoa decidiu não iniciar a terapia antirretroviral naquele momento. É importante que isso seja re registrado no prontuário dele, inserida a informação aqui no SINC, na aba de, de monitoramento do GAP, e sempre que tiver oportunidade, que houver essa oportunidade, voltar a conversar e abordar essa, essa possibilidade com o paciente. A próxima opção é paciente não localizado. Então caso tenha sido realizada a busca desse paciente, mas não foi possível encontrar, né às vezes o endereço está errado, enfim. Não foi possível encontrar esse paciente, também é possível inserir essa informação como uma das possibilidades de monitoramento do gap Também podemos colocar paciente não permite contato. É o caso em que o paciente assinou o termo de abordagem consentida, é, negando a possibilidade de contato. Atualmente, com a revogação da instrução normativa que regulamentava a abordagem consentida, esse termo ele não precisa mais ser preenchido e assinado pelo usuário. Ele pode recusar o contato e esse, essa informação é registrada no ciclon e no próprio prontuário do paciente. Outra opção que a gente tem é a criança exposta. É o caso de uma criança exposta em acompanhamento, independente do, do resultado de testagem. Nós temos também como possibilidade é, a opção paciente transferido, quando o paciente realizou acompanhamento na unidade em algum momento, mas foi transferido para outro serviço e está fazendo acompanhamento em outro serviço. Então, essa informação também pode ser inserida nessa parte de monitoramento do GAP. Temos paciente em abandono, então o paciente já iniciou o tratamento em algum momento e abandonou o tratamento. Então é importante registrar essa informação porque não seria um caso de gap. No entanto, sempre que, que possível também, é, resgatar a importância do tratamento, né, deste acompanhamento e da vinculação com, com o serviço de saúde. Temos a opção de paciente HIV negativo, que são os casos em que a pessoa realizou um exame de CD4 por algum momento, ou carga viral, mas é, não é uma pessoa vivendo com HIV AIDS. Então, é, não, também não é um caso de gap, essa informação deve ser inserida como uma situação no monitoramento do gap. Por fim, a gente tem também a opção de paciente não é acompanhado nesta unidade. Então, o paciente consta na lista daquela unidade, porque em algum momento ele teve um exame de CD4 solicitado por aquela unidade, mas o acompanhamento dele não é feito naquele serviço. Então, é possível também justificar, inserir essa informação no monitoramento do GAP. Essas, então, são todas as opções que são possíveis de, de inserir aqui na aba de monitoramento do GAP. Então, é importante que com os relatórios de GAP, a gente tem o nome dos pacientes e o serviço pode verificar no Ciclom se realmente é um paciente que não está em tratamento ou é um paciente que foi cadastrado no Ciclom de forma diferente do Cicel, buscar o prontuário, é, buscar esse paciente, né, trazer para uma consulta, conversar, abordar a questão do tratamento e inserir em tratamento. Tendo alguma situação como essas que a gente colocou, de óbito, de transferido, de que o paciente não é acompanhado nessa unidade, é só inserir essa informação aqui, nessa seção de monitoramento do GAP. Relatórios de carga viral. Essa seção ela foi incluída a pedido dos próprios estados, das unidades, né, dos estados e dos, e dos municípios, é, conforme eles começaram a trabalhar com o sistema.